Thank <laughs> you. E esses dois pontos de apoio. Porque o quadril vai pra frente, a cabeça vai. Não é isso aqui. Tá? Porque o quadril vai pra frente, é uma onda. A cabeça vai. Começa a no chão. E se essa perna não vai pra frente, não é isso aqui, ó. É longe. Longe. Chega. Lado, tá? Bem em cima mesmo. Vamos daqui eu pra lá, lá. todo mundo. Dá pra ser de três em três, mas os três intercalados, dois mais na frente, um mais atrás, ou um um contado. tá? Pelo, Pelo chão entendeu? Pelo chão primeiro, arrastando, entender esse caminho? Bora. Isso. Aí, primeira coisa. Não, não, não, não. não. Calma. Primeira coisa. Tu tá a perna que tá está em cima. Tu tá assim, ó. Tá certo. Tu tá assim. É para tá assim. Aí. Aqui, ó. Assim. Ó. ó, aqui vai tem que estar tá liberada. Se eu fizer isso, como é que eu como é que eu vou é outra coisa. É é coisa. 3 é 3 coisa. Não tem como. Tem que estar tá liberada. Aí. Pera aí. Monta em cima desse braço. Vai pra cima dele. Lembra aquele. Um embrulho. Tá? Foi. Foi. Aí vai ficar soltando, vai, aí, ó, oh. é isso, não, é só trocar, é só trocar, é mais simples, tu tá fazendo isso aqui ao invés de fazer só isso aqui, e troca, isso, agora vai, e vai, aí, próximos, já se coloca em três, gente, vamos lá, não vamos perder tempo, ó. foi, Mais longe. Aí. Mais longe pro lado. Aí. Tranquilo, né, gente? Foi. Longe a perna. Longe a perna da frente. Longe a perna da frente. Mais longe a perna da frente. Mais longe, tanto com ela dobrada. Ela vai esticada. Olha aqui, ó. Ela vai esticada. vai gente tá botando ela aqui, ó. Ela é lá. Vamos ver como é que eu vou saltar. Tem que, sal... Tem que ir longe com a perna. Mais longe, ó. Vai. Outra perna. Troca. Aí. Essa perna vem aqui, ó. Vai. Longe. Aqui. Aí. Tá? Próximos. Foi. Começa na posição, não olha para os outros. Começa na posição e entende o que teu corpo te fazendo. Olha o que? Isso aí, Luiz. Olha só o que tu tá fazendo. A posição é essa. Né? Então, essa. Tu não senta em cima da cara. Tu tá indo e tá ficando aqui. É aqui, ó. A chuva! E trocou. Ai, isso, aí. isso aí! Isso aí! Isso aí! É isso aí! Agora tu vai Tu vai calma! Calma! Gente! ó, oh, uma coisa. É que tá dentro de sala de aula. Tu acabou de fazer, tem gente vindo, não atropela. Espela pra próxima vez. Sério. Estou terminando sentado na perna. Senta no chão. Não, não passa. Tu tá indo, ó. Tu tá indo e passando e sentando. Olha, olha o que eu tô fazendo. Olha aqui. É. Tu tá indo e ao invés de só sentar, tu tá indo. Ao invés de sentar aqui, tu tá passando. Tu vai, senta. E troca tu Vai, senta e troca Vai, Nossa, senta e troca. É Isso aí. O caminho das tá pernas é esse. Agora tu vai pra cima do quadril pra poder subir, subir o quadril. Pra cima do braço pra poder subir o quadril. Ó, passou de novo. Senta atrás. Sabe por quê? Porque tu não tá abrindo o quadril. Ó, ó. Não tem como fazer com um o quadril fechado, gente! Gente, presta atenção! Não tem como não como fazer um quadril com um então fechado! Abre, abre! Senão não sai! Foi! Entendeu? Abre aqui, ó. O pé que, tu, que vai te funcionar vai fazer o quadril subir. Cuidado! Vez mais cada vez mais em cima do braço cada vez mais em cima do braço repete, começa assim ó. eu tenho toque, tem que começar a grudar na minha parede assim ó aí, foi pra poder fazer mais foi não, não é quadro no chão pode voltar pode voltar faz, não, faça isso, faça Continua, aí, cada vez mais em cima do braço, tu tá passando por cima do braço, tu tem que se te sustentar por cima dele, tu tá passando, E tá fazendo um com o quadril a no chão, tem que montar no braço, vocês veem isso aqui, é a mesma coisa, é o mesmo princípio, daqui ó, começa aqui, aí, agora empurra, pra, esse, pé, empurra esse pé aqui ó, empurra o quadril pra frente, pra deixar ele mais leve pra gente ficar com todo o peso em cima do braço vai lá ó, mesma coisa, olha como é essa perna tem que ir longe, para fazer fazendo isso aqui, ó vai longe, vem com o pé aqui vem vem ah, melhor vai não salta, é arrastando a perna não salta é arrastando o pé ó, o que é arrastar o pé? olha pra mim arrasto, Arrasco, pé. Arrasco, pé Arrasco pé o pé e vem, arrasto o pé e vem. Viu que vocês veem como, como não abre? Sim. Quando não abre, não, é, não tem como sair. Tem que blu, que fecha, blu, que fecha, tá? Isso. Tudo começa daqui por isso é tão importante esse ponto de apoio. Ele vai fazer Abrir, vai fazer? Abrir, tá? mais pra cima do, do braço aí aí fica mais leve mais longe o pé longe aí é que é, é a, a questão é a seguinte ó tu abre tu abre quando tu empurra e depois tu, a outra tu não abre o uhum. que que acontece vai longe ó e aí vai lá Vai longe e aí vai lá, o joelho pra frente. Passa uhum. no robô, isso aqui vai longe, ó. Eu que Patrícia. Quando chega uma hora aqui, ó, dobra esse joelho pra frente pra não machucar. Aqui ó, e dobrar é longe, de... esticada, mantém esticada. O pé que busca, depois dobra o joelho, senta atrás. Ali vai é longe, melhor faz o um coloque no final. Ó, não termina aqui, termina aqui, pé no chão. Reverbera na cabeça? Mas as pernas estão indo. Bora, gente! É três? Quem dá mais? Quem dá mais? Um, dois, três e foi! Uma coisa importante ó, que eu tô vendo aqui. Ok, só que por que tá leve? Por que não tá leve? Porque a gente, uma coisa que eu esqueci de falar, a gente não vai pra frente, a gente passa em volta do braço. Em volta do braço. Em volta do braço. Volta do braço e não pra frente. É, Em volta do braço. Não gira a mão lá. A mão já tá, ó. Em volta do braço. Em volta do braço. agora estica a perna mais longe, aí, aí, dá pra ir com a perna mais esticada ali, longe, extensão de perna, aqui vai, mais longe a perna, aí, aí, por isso que precisa abrir o quadril e apoiar, no, e apoiar na, na mão, foi, Estica mais longe o pé. Viu que não chega nem a esticar? Estica o pé longe para lá. Não salta, só vai com o pé longe onde vocês vão. Só com o pé, sem ir, sem ir. Aí. Agora sim, agora começa a dobrar o joelho. Agora sim. Tu não foi? Volta lá. Acho que eu. E agora dobra. Isso aí. Olha o tamanho das pernas que fica. Aí, para saltar, tu vai conseguir. É isso aí vai, volta lá, volta lá, não, é a primeira, vai, essa aí, só que é aqui ó essa perna, não é pra lá, é aqui, faz assim ó, mais, vai lá, aqui, é aqui ó, aqui, apoia nessa, apoia na mão, aí, agora essa perna vem pra cá, Aí. é aqui, agora pra cá, faz a perna é isso. É isso aí. Bora, gente! Vou botar uma música que é pra animar. Bora, gente, todo mundo seja bom.